Olá! Na aula anterior mostrei a importância de resolver problemas pelo uso das unidades. Vamos fazer mais um exemplo para garantir autoconfiança, porque vem muito problema por aí. Você tem aí... Um problema que envolve a decomposição do hipoclorito de sódio em cloreto de sódio mais clorato de sódio, os dados das concentrações do reagente e o tempo de medida. A solução tem três etapas. Primeiro, achamos a velocidade de consumo do hipoclorito de sódio. A resposta é 6,33 vezes 10 menos 4%. A segunda etapa consiste em converter a quantidade de hipoclorito de sódio na quantidade equivalente de cloreto de sódio. Esta conversão será feita com o emprego do fator de conversão estequiométrico entre os dois compostos. A resposta é 4,22 vezes 10 menos 4. A terceira etapa é converter segundos em minutos com o emprego do fator de conversão de tempo. Esta é uma reação iônica, por isso é tão rápida. É tão rápida que expressar o tempo em minutos se torna inconveniente. Mas uma vez de fazermos a solução em etapa... Quem sabe fazer um, em uma única? Para isto, basta adicionar em sequência, na mesma equação, o próximo fator de conversão. Na próxima aula, vamos falar sobre mecanismo de reações.